Alegria Cristo ressurgir o Evangelho Ele vai falar Entoemos nosso canto de louvor Em gratidão sua palavra vamos aclamar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia.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 que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Misericórdia Uma palavra que é formada Por duas outras palavras Miserere Cordes Ou seja A miséria E o coração Jesus tem um coração que se inclina sobre a miséria humana para resgatar o ser humano. Assim a misericórdia de Deus se debruça sobre nós, vem até nós, porque a misericórdia é maior do que as misérias humanas. Por isso que Jesus se faz homem, assume a humanidade para que ela seja restaurada. E Jesus vem trazer um renascimento aos homens e mulheres que nele creem. Formando uma comunidade que também é formada. A palavra comunidade por outras duas palavras. Comum unidade. É nesse sentido que a comunidade cristã se reúne. Pessoas completamente diferentes no temperamento, na personalidade, na cultura familiar, na classe social, mas que se reúnem em torno de Jesus Cristo e se reconhecem como irmãos e irmãs. Assim é a igreja. Igreja que nasceu do lado aberto de Jesus Cristo, da sua chaga, quando o seu peito foi transpassado pela lança. É da crucificação e também da ressurreição Que a igreja então surge Primeiramente quando Jesus ao morrer Se entrega e ali está a igreja Representada por João Por Nossa Senhora Por Maria Madalena Por Maria de Cleofas, É a igreja que está ali E Oficialmente, quando Jesus realmente sopra sobre os apóstolos, o Espírito Santo, após a sua ressurreição Nós somos uma igreja que deve ser renovada No sentido de cada vez mais nos deixarmos renovar por Deus E essa renovação não acontece apenas de uma forma pessoal, mas também comunitária nós estamos num mundo tão individualista em que as pessoas, às vezes, confundem o autocuidado com o egoísmo. São duas coisas diferentes. É claro que é necessário, sim, nós cuidarmos da autoestima, olharmos para nós, trabalharmos o nosso interior. Isso é legítimo e bom, mas... Existe uma tendência hoje de um voltar-se apenas para si. Se em outros tempos talvez isso foi negligenciado, hoje nós vemos um outro extremo. E a igreja não pode viver de extremos. A sociedade sim, tem muitos extremos, né? às vezes com radicalismos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que tem o mandato de Jesus Cristo, o seu mandamento. Que é amar ao próximo como a si mesmo Eu amo ao outro Porque também me amo E se me amo é porque primeiramente fui amado por Deus A misericórdia de Deus nos faz sentirmos nos amados E é isso que realmente nos faz sair de nós mesmos e amar Hoje na primeira leitura nós vemos que esta igreja formada pelos primeiros cristãos Sempre era baseada no amor Escutando os apóstolos que eram os bispos da época Fazendo a caridade De maneira que ninguém entre eles passava necessidade Porque eles estavam voltados também uns para os outros Cuidando dos outros como cuidavam de si mesmos Eles sentiam a necessidade de rezar juntos, embora tivessem uma experiência pessoal com Jesus, também se sentiam movidos a se reunir e principalmente na fração do pão. Antes de chamarmos a missa de Santa Missa no cristianismo, lá no início eles se referiam a esta celebração que hoje nós estamos vivenciando, a fração do pão, a partilha Inclusive havia também o costume deles fazerem uma ceia Era uma refeição mesmo Os primeiros cristãos eles chegavam antes da, da Santa Missa E faziam também um momento de, de confraternização Eles comiam juntos para depois comer da mesa sagrada da Eucaristia então a fração do pão sempre esteve ligada a esta comunhão com os irmãos. Nós não podemos isolar a devoção a Jesus Eucarístico nos esquecendo de que isso tem a ver também com o repartir, com o compartilhar a nossa vida. Comunhão é tudo isso. Mais uma vez nós vemos... Né, Muitos que às vezes fazem da Eucaristia, de Jesus Eucarístico Apenas alguém com quem eu me encontro de forma pessoal Sou eu e ele e ninguém mais Não é isso que Jesus hoje nos propõe Ele sim nos ama de maneira pessoal Mas ele nos chama a crescer no amor com a comunidade E é por isso que nós estamos aqui meus irmãos E é por isso que ele aparece a comunidade dos apóstolos, estamos num domingo, os apóstolos estão trancados, embora eles tivessem muita fé ao permanecer em oração, eles também sentem medo, então o medo e a fé estão convivendo naquele momento e é por isso que eles fecham as portas, eles têm medo de serem perseguidos como Jesus, de morrerem como Jesus. E Jesus é aquele que passa pela porta, atravessa as portas fechadas, justamente porque ele conhece cada um dos seus. Essas portas simbolizam o um coração humano. Jesus sabe que, as passagens secretas do nosso coração e é por isso que ele adentra no nosso ser. O que os levou a fechar-se foi o medo e o que nos leva muitas vezes a fecharmos em nós mesmos e a fechar o coração são tantas experiências, por vezes traumáticas, dolorosas, quando alguém se sente ferido por ter aberto seu coração para outro, Pode acontecer que talvez se feche, e se feche daí para todo mundo, como que numa tentativa de se proteger, e acaba daí se encerrando em si mesmo. Outras pessoas, diante da verdade, que por vezes é difícil de ser acolhida, se fecham também, negam tudo, não querem mais saber né, de notícias, não querem mais saber né, do que está se passando uma negação total de quem agora se fecha na sua própria verdade e no seu próprio mundinho que foi construído para o seu próprio bem-estar. São fechamentos. Outras pessoas acabam se fechando no seu egoísmo porque acham que vai dar muito trabalho ter que fazer pelos outros. Ah, eu já me acostumei a ficar assim mesmo, acho que não preciso ir, na, ir à missa... Ah não, tá bom desse jeito. É sempre aquela lei do menor esforço. E assim também se fecha, se fecha para a graça de Deus, para possibilidades, para tantas coisas que Deus quer fazer. Jesus passa, atravessando por aquela porta e se coloca no meio deles, justamente para mostrar que Ele deve ser o centro da nossa vida. E onde há um coração fechado... Também falta a paz. Falta a paz. Às vezes a gente confunde alguns estados de, de amortecimento, né, de, de anestesia até com paz. Para ficar em paz, então, eu preciso né, fugir. E seja qual for a fuga, né, tem gente que vai usar entorpecentes, tem gente que vai talvez entrar no seu próprio mundo. Tem gente que simplesmente, não é? Vai achar que não deve fazer nada e isso parece até mesmo um bem-estar, quando na verdade acaba sendo um morrer. Morrer para aquilo que o Senhor nos convida a ser. E Jesus Cristo sabe da necessidade de paz, de paz interior, de paz com ele, através da reconciliação, de paz também com as pessoas. É por isso que Jesus diz, a paz esteja convosco. E ele repete isso por três vezes. Se não fosse importante, Jesus não teria dito o Shalom que era uma saudação já do povo judeu. Mas que agora em Jesus tem um sentido ainda maior. De uma graça transbordante, porque... É a paz que vem do peito do coração de Jesus e alcança aquelas pessoas que estão com medo, aquelas pessoas que estão fragilizadas. E Jesus vai dizer mais, ele institui ali entre os apóstolos, aqueles que vão perdoar, são eles que vão confessar, vão atender as confissões, ou seja... Jesus institui o sacramento da reconciliação, porque sabe que nós precisamos de paz. E a paz só acontece, de fato, quando realmente nos deixamos abraçar por Deus. E a confissão é isso. E a paz, ela se mantém, quando nós, depois de resolvermos algumas coisas na nossa vida, buscamos também alimentar o nosso coração de Deus e mudar a nossa atitude com as pessoas Do contrário A gente vai ficar naquele conceito raso de paz que é Achando que paz é ausência de guerra E daí a gente fica No Brasil não tem guerra Graças a Deus Louvado seja Deus mesmo né? Mas nós temos outras formas de guerras Entre as pessoas não é? De maneira verbal né? De maneira ideológica Seja quais forem as maneiras né? Às vezes por conta de coisas pequenas, né? guerras e guerras e guerras que vão tirando a paz interior e quando alguém não tem paz é impressionante acaba também provocando o outro para tirar-lhe a paz e olha que eu estou falando isso para você que está ouvindo Tá? Não pense que essa frase vai servir apenas para outra pessoa. Ah, realmente, o padre falou lá que tem gente que não tem paz e por isso que fica tirando a nossa paz. Não, estou falando para quem está aqui, para quem nos ouve e para mim. Não é? Quando não estamos em paz, também, consequentemente, nós não contribuímos para a paz ao nosso redor. Sempre a começar por mim. Mas acontece que quando Jesus comunica a paz, que vem acompanhada do perdão, perdão de Deus né? e perdão também que deve ser dado aos outros, alguém não está presente, é Tomé. Do grupo dos doze, alguém se faz ausente e depois que tudo aquilo acontece e Tomé volta para a comunidade, os apóstolos vão falar, nós vimos o Senhor, eles estão alegres, e Tomé vai dizer assim, não, se eu não ver, eu não vou acreditar, e às vezes a gente reduz São Tomé, apenas a alguém incrédulo, quando a gente diz assim, só que nem São Tomé, só acredito vendo, mas São Tomé, não é marcado na, na Sagrada Escritura por não ter acreditado, mas por ter feito uma experiência de fé. Antes, a gente fosse capaz de falar assim, sou que nem Tomé, eu já não acreditei, mas hoje eu acredito. Alguém fala assim? É? Acontece que quando Jesus comunica mais uma vez a paz, e agora no outro domingo, Tomé está com a comunidade, ele vai dizer: Tomé, vem aqui, toca. Nas chagas, no meu lado E não seja incrédulo, mas fiel Qual que é o contrário de incrédulo? Hã? Alguém que crê né? Seria crente É que a gente pensa que crente é só quem está em outra igreja é, De outra denominação cristã Incrédulo, né? crente Mas Jesus não fala isso Jesus fala, não seja incrédulo, mas fiel. Isto é, a fé em Jesus Cristo não é só acreditar nele, não é só crer nele. A fé em Jesus Cristo é ser fiel a ele, sendo fiel à igreja, sendo fiel participando da comunidade. E quando a gente acha que o grande erro de Tomé foi de não ter acreditado Na verdade teve um outro erro que veio antes Ele não estava com a comunidade Então quando a gente está fora da comunidade A gente também está mais propenso às vezes a tropeçar Em termos de fé Quando eu estou apartado Eu vejo as coisas de uma outra maneira Então nesse momento a gente se torna realmente Cético, não é? Porque a gente não fez a experiência Os apóstolos falam, Tomé, nós vimos o Senhor E Tomé, que não tinha participado daquele momento Estava por fora Ou seja, não estava com a comunidade Vai dizer, eu não acredito Não acredito A fé em Jesus Cristo Exige de nós estar reunidos como igreja Encontra-se Jesus ressuscitado na comunidade e é por isso que nós estamos aqui, temos uma assembleia na sua maioria jovem e hoje o mundo caminha por um caminho de individualismo, individualismo e assim, isso é muito interessante até mesmo para a sociedade, né? porque às vezes as pessoas acabam consumindo até mais por conta disso, né? de tantas insatisfações. Então é para mim, só para mim e tudo mais, não é? Quando na verdade o evangelho vai nos mostrar uma abertura. Eu me completo em Deus, eu me sinto inteiro quando também me encontro com os demais. Porque nós não fomos feitos para solidão. Nós somos feitos para o amor E eu não estou falando só de amor romântico Para que você não pense que eu estou falando só de um relacionamento eu Estou falando de relação entre pessoas Deus se mostra Como se mostrou naquele momento com, No encontro com os apóstolos Quando as pessoas de fato também se encontram Umas com as outras em Deus Peçamos a graça de amizades Frutíferas, peçamos a graça sim, de relacionamentos também maduros e verdadeiros, até mesmo amorosamente falando. Peçamos a graça de uma convivência melhor e maior entre nós, como católicos e comunidade. Peçamos a graça de acreditarmos sendo fiéis a Ele. Vamos dizer. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E depois dessa experiência pessoal com Jesus, como igreja. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, Jesus nós, nós confiamos, confiamos em, em vós. vós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo